Você não sabe o quanto eu gosto de você yeah. Não sabe metade do que eu posso fazer Quantas manhãs imaginando te ver Momentos tão raros, chuvas, tempestades, raios Minha mente é nevoada, lugares que queria você do meu lado o tempo tem passado e eu só tô pensando Talvez a gente se dê bem Talvez tô ansioso esperando que você vem. Vem e você e mais ninguém. Vamos subir e além. Ninguém pode nos alcançar. estamos muito longe daqui. Só nós dois eu vou, ah, Quem sabe duas passagens pra Madrid. Quem sabe duas passagens pra Madrid. Yeah, yeah. Sabe duas passagens pra madri Você não sabe o quanto eu gosto de você Não sabe metade do que eu posso fazer Quantas manhãs imaginando te ver Momentos tão raros, chuvas, tempestades, raios Minha mente nevoada, lugares que queria você do meu lado o tempo tem passado e eu só tô pensando oh, Talvez a gente se dê bem Talvez tô ansioso esperando que você venha Eu, você e mais ninguém Pronto subir e ir além Ninguém pode nos alcançar Estamos muito longe daqui